Essa semana minha ansiedade e depressão estão muito complicada. Vendo sua live me ajuda a não... Eita, o bot cortou, velho, deixa eu ver. É. vai dar F5 aqui. Vendo sua live me ajuda a não atacar. Tentei suicídio essa semana e não tive sucesso. O chat manda coração pra mim. Pô, Everton, faz isso não, hein, meu guerreiro? Mas manda uma rosinha pro guerreiro aí, galera. Valeu pelo donate aí, Everton. Que bom que nós conseguimos aliviar por um tempo aí, né? Mas procura ajuda, mano. Procura ajuda, tá ligado? Tem vergonha nisso, não. Procura ajuda que é o meuzinho que você pode fazer, viu? E valeu pelo Donê e a presença com nós aí, fio. Você é importante, beleza? Você é, ó. Bora, família. Nosso momento... Nossa, que dano é esse que eu tomei. Matou? Beleza? puta tá, merda, velho. Tá muito difícil, velho. Que porra é essa? Pra onde que eu olho? Pra onde que eu vou? Nossa senhora! Pra onde que nós vai, mano? É tipo, Mete o pé, família. Nossa, que bolada, velho. Eu podia ter flashado, velho. Nossa, mano. Se eu não morro, eu voltava, matava a venda na faquinha, tentava matar o lupão, fechava meu item. Caralho, velho.